A severed head has been found in a shoebox at the rear of Joe Donuts on 53rd Street. A local vagrant has been apprehended. Other news today, continued gang-related violence has escalated around the city. One incident a man was thrown out of a third-floor window and was beaten repeatedly with baseball bats. Nearby, police recovered a chainsaw that was used in Saturday's massacre. Our reporter, Cory Cockerheim, was at the scene. O conjunto de missões a seguir lhe apresentará o conjunto básico de funções do jogo. O computador às vezes o ajudará com dicas. Você deve construir um albergue perto do seu QG. Uma vez pronto, coloque o um inquilino nele e faça com que inicie a procriação de mais operários. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! É, Eu o estava liderando jogos. Hoje vamos jogar Constructor Street Wars. Vamos. Parabéns, está indo muito bem. Agora é preciso comprar um pouco mais de terra e construir uma fábrica de cimento e uma fábrica de acessórios. Quando a fábrica de cimento estiver pronta, envie alguns operários para a Reiki para a fábrica com 10 unidades de cimento. Lembre-se de procriar pelo menos mais dois operários. O modo multiplayer tem suporte para 4 jogadores simultaneamente. E no modo single, temos que cumprir as missões do chefão. Começando por Rick Town. Enquanto isso, vamos comprar um pouco mais de terra e construir mais negócios, mais albergues. E agora vamos construir a fábrica de acessórios. E para isso precisaremos de mais cimento, mais unidades de cimento. E já para dentro. Aqui no canto superior direito, temos as unidades de cimento, tijolos e aço. Dependendo da construção, vai exigir uma quantidade desses materiais. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se mesmo assim o YouTube bugar e não te avisar, é só lembrar que temos vídeo novo às sextas e aos sábados, às 18 horas. Ai ah, eu já ia me esquecendo, o jogo está totalmente em português, inclusive as falas. Quero agradecer também aqui ao Gadosem, que, que me incentivou a, a rejogar esse clássico. Comente para nós o que você está achando do jogo. A fábrica de acessórios serve para instalar objetos nos prédios e, em sua maioria, necessárias para atualizar os negócios. Por exemplo, agora eu posso reformar o albergue, instalando um forno e transformando-o em uma lanchonete. Muito bem! Agora é tempo de começar a fazer dinheiro. Primeiro, reforme o albergue, fabricando um forno na fábrica de acessórios e instalando-o. Certifique-se de que a lanchonete esteja pagando aluguel todo mês. Enquanto espera, converta alguns dos operários em reparadores e faça-os cuidar das novas propriedades. Só que eu vou construir a lanchonete lá do outro lado. E também vamos instalar um boteco. E agora eu mando o forno para lá. Pronto, com o forno instalado, vamos atualizar o negócio. E agora temos a lanchonete. E agora vamos gerar um reparador a partir de dois Respeito operários. É e agora vamos seguir construindo outros negócios. Também é importante colocar árvores no quintal. Isso acelera o processo de procriação. Você está aprendendo. Agora precisa de mais alguns prédios. Além de ter de procriar mais pessoas. Construa outro albergue e um boteco. Faça um dos prédios procriar operários e o outro procriar mais inquilinos. Para que substituam os que estão sendo usados. Para deixar todos felizes, faça algumas árvores na fábrica de acessórios e plante algumas nos terrenos dos pratos. Ah, <risos> já tá tudo feito. Você está chegando lá. Uma família mafiosa inimiga chegou à cidade e quero que você os mate o mais depressa possível. Certifique-se de usar um gangster quando for para o ataque e não um dos operários. Portanto, antes de cair em cima deles, crie um gangster do seu QG a partir de alguns dos seus operários disponíveis. Sem e problema. agora, direto pra ação okay, Muito bem Gangster é. pronto Vai vamos lá fazer. Acabe com eles E até o próximo vídeo Aqui No Gliterando do jogo Vai lá, acabe com eles Mete bala, bruxo Chumbo grosso nele. Isso. <risos> Senta o dedo nele. Ha, o jogo acabou. Muito bem. Conseguiu acabar com eles. Agora preciso que destrua todos os prédios daquela família. Não quero traço deles. Mas agora há outra gangue na cidade, da família Barbino. Garanta que nenhum será morto, porque são muito poderosos. É melhor construir um hospital e restaurar a energia do seu operário para o que eu quero que faça a seguir. Também deve começar a procriar pelo menos um inquilino de nível 2 a partir de um dos seus negócios aprimorados. E deixá-lo pronto para mais tarde.